Felipe. Opa! Cara, que massa! Acompanho o teu trabalho. Prazer, velho. Prazer. Tem até algo pra você aqui, ó. que é isso? Se chama umbigo digital. Você pode viver um mundo de infinitas possibilidades diante de seus próprios olhos. É só você usar um óculos escuro e um fone de ouvido wireless. Usa o meu, já tá configurado. Isso aqui é um equipamento que você bota dentro do umbigo? Sim, é possível que você leve um pequeno choque, mas é assim que funciona mesmo. depois eu vou testar. Fechou. Valeu, prazer. Prazer, bom trabalho aí. Boa noite, meu querido amigo. Em que posso lhe ajudar? Eu estou querendo lançar um disco. Sou músico, mas faz mais de um ano que eu não faço show. Minha profissão foi muito afetada pela pandemia. Ok. Então você está precisando de dinheiro? Sim. Eu tenho uma sugestão. Você pode fazer uma campanha de financiamento colaborativo pelo Catarse. Estou te passando agora uma lista de pessoas que podem contribuir com seu projeto.